RET para construtoras e incorporadoras? Conheça a automatização do RET do Fiscal SCI Visual Suprema e acabe com os controles paralelos. O sistema que atende todos os pontos de legislação do regime centraliza e organiza a apuração de cada imposto com mais de 30 variações de cálculos automáticos do RET. A inteligência auxilia no controle, na geração dos impostos e declarações e ainda faz a emissão das guias com os códigos de receita pertinentes a cada situação dentro da própria ferramenta. Tudo isso facilita a conferência das informações e simplifica o envio dos dados para o SPED Contribuições, DCTF e SPED ECF. A apuração automatizada do RET é um recurso gratuito para os clientes do fiscal SCI Visual Suprema. Você também pode ter um SCI. Ligue 0800 47 0808 e saiba mais.